E manos, antes do vídeo começar eu só queria agradecer aí rápido ao, a quem partilhou o vídeo antigo ao Tiago Loureiro, ao Miguel Arno que é o Miguel, obrigado aí mano E já agora manos é partilhar no Facebook e identificar-me, não esqueçam Também queria agradecer ao Edu, eu não sei, só sei que é Edu, eu não sei o nome dele, não me estou a lembrar mas sei que, que ele também partilhou, portanto um abraço aí é Edu também queria agradecer ao Jorge Faria, ao Gonçalo Carvalho e ao Diogo Rocha também. E por último mandar um abraço aí para o Guima e para o Zé também, mais. obrigado por tudo e vamos agora para o vídeo. para mais um videozinho desta vez manos, é um videozinho de novo de Slender the Riddle e como vocês podem ver manos, no último vídeo eu borrei um bocado, digamos que fiquei arrepiado não me borrei, tipo, não dei nenhum salto mas ainda que me cheguei a borrar um pouco mas bom, vamos continuar aqui para os stage 2 aqui no Slender Isto manos <risos> porque é que eu meto a jogar tecnicamente, isto tecnicamente sou eu acho eu já. quando eu saí tipo dali do quintal pois, vamos lá manos tem aqui uma casinha já joguei da Slender, Slender mas só joguei tipo. Acho que só joguei aquele primeiro capítulo mas não me lembro de nada. Mas pronto. Tenho aqui um cartaz. Isto é um parque pelos vistos. Hum. Eu não vou ler agora mas, porque senão vai ficar muito secante. Para vocês. Olha, isto ficou um bocado chocado ou é Edmim? Mas pronto, vamos lá embora tecnicamente acho que é por aqui chega mas é Que isto é por aqui tem tenho... Ei, não, eu não quero Ei, eu não vou ter que entrar aqui no meio, pois não Bom Cruza, cala -te. Nossa, bom vou tanto mas eu não vou falar muito durante destes vídeos de terror, tenho que estar concentrado. Mano, se vocês também a ouvir um, um barulho de fundo, é o meu gajo a trabalhar. Vou tomar bem. Eu não beijo um carago. Ai, borrei-me todo, que sou eu que estou a fazer barulho. Mano, já estou todo burrando. Olha eu vou vazar desta casa. Eu aqui vou me borrar e não vai ser pouco. Tá ponho. De fora. Não vejo nada. Para a questão dos pássaros. Olha que salíssimo, foi esse tão jogo. borro me todo com o jogo, mano. Ou tem ali uma cena que acho que é para apanhar. E uma de 8 páginas coletadas. Think... Oh, não, eu tenho... Ah não, uma saída. Puta de barulho! Tô tudo todo burrado. Está ali outra. Acho eu. Não é tipo uma casa de banho. Mas tem lá, tem lá uma. Filha da punha, onde aonde, carago? O rimo todo. Ai, mano, não eu tenho que ter corre, corre, corre, corre por aí, por aí, por onde houver ah, é. ah, é uma entrada. O gajo, é, carago? E ver ali a montar. Aquilo não era ah, aí, é um papel. Ele tem um papel. Fagota, gasta para aí, gasta para aí. Mas não até logo! Ai mano, vou-me vou borrar todo. gastar para ali. É que aqui nos jogos tu não podes dar o jejão aos gajos. que o está aqui perto. Um beijo um carago. Ah, ele, aquele... Eu vou mborrar tanto, manos. Um caneco. Está ali ele, ele, está ali, ok, já o vi, funha-se. Como é que lhe dou o juco então? Estão a vê-lo ali em cima de todo lado direito? Perto da minha câmera? Ali à esquerda, olha, ali ó. Estão a ver ali? É uma cena branca. Ali ó. Ali à direita. A filha da mãe. O que é que é, João cabrão? Anda cá então! Anda! Pô, estás todo burrado! Com isso o gajo olha para mim e eu começo logo a tremer. What the fuck? O é que é que o é gajo é está ali a fazer? Chupa-me, chida da mãe. Chupa-me, chupa-me chupa -me mesmo. Duas doido. Chupa-me. Chupa-me aqui. Agora a sério. Força mesmo. Ah. Fuckem, fuckinha. Funha, que é do caralho. Ele vai-me apanhar. aí ele está aqui à minha beira. Olha, até logo. 3 e 8. Siga, Vamos, busque. Ui, easy, man 3 e 8. Não aconteceu nada. Vamos, siga. Olha, acho que tem aqui Ui, o filho também está atrás de mim. Está atrás de mim. Ai, meu Deus, eu estou todo arrepiado. Eu sei que vocês não conseguem ver quase nada do jogo, manos. Mas é que está boa escuro. também não vejo um caralho. Só vejo árvores. Ali mais coisas Toma cagaste a fazer barulho, é mesmo até logo Aí é casa Ou é outra Não é mesmo Vou ver onde é que há as voltas Eu barulho, passar pássaro da boca. Filha da mãe! quando carago? Manos, eu nunca mais meto as jogar de jogos. Estou-me a cagar, mano. Só faço outro episódio. E, mano, chegamos aos 30 likes. Estou-me a cagar. Vou falar a sério. Chegamos aos 30 likes. Faço outro episódio. não, caga nisso. Não estou aqui para me borrar todo. Aonde, caralho? Pena é que eu não sei onde é esta tá a filha da mãe E esta mulher esta tá na minha tremeira Fogo 3 e 8 eu não vou conseguir passar esta stage Tem outra cena rápido rápido vamos a correr Rápido rápido rápido vou encontrar Tem que ter alguma coisa aqui. Filha da mãe! Ah! ah ele está ali! Ele está ali! Ele está ali! Corre! Corre! Corre! Corre! Ai, o burrinho todo! Corre, idiota! corres isso! vou em que lento! Não sei se tens uma mochila às costas, se tiveres é compreensível, mas... Eu gostaria de jogar, estava mesmo atrás de mim, eu não sabia. Vou ficar parado. Eu tenho que encontrar o gajo. Está aqui minha... Ei, foi me, minha... aí, se está logo atrás de mim o carago. Fodeu, eu não tenho saída. tem Tem, tem, tem, tem. Ai, mano, estou a suar! E volta outra vez ao mesmo sítio, mano. Sopamos, velho, caralho. Sopamos. Sopamos. Puxa, parece um carro do nada. Tá ali o fagote corda bit mada faga. Cena que o caio sabe sempre onde eu estou. Não tremas. Anda, tu consegues, puto. Também não sei porque é que tu te metes nestas cenas. É isto é ele. Ok, aquilo era uma pessoa, em vez de ser uma luz, era uma pessoa. Ai, mano, eu estou todo burrado, cara, isso. Eu vou ter um ataque, vou ter um infarto, o caralho, mano. Não consigo jogar isto, o gajo está em todo lado. O gajo está atrás de mim, está à minha frente. Telepó... Aí está, já está aí. Aqui eu já vim. Supa, carago. Fantasma da bosta, ou o caraco que tu és, nem sei o que é que tu és. Não dá para passar a votação. Ai, mano, eu não vou jogar isto. Mais toma cagar. O que é isto? O que é isto? Ah, já estive aqui, fuck. Não, vamos ter calma, manos. Eu estou todo borrado, desculpem lá, mas eu vou... <risos> não consigo mais, manos, acho que vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do videozinho, manos, não se esqueçam de deixar mega like. Fiquem bem, e fui!